Fala galera, beleza? só aqui tô aqui para mais um vídeo no canal E como vocês viram né, no Ponyton ele acabou de atualizar que é o aniversário de 5 anos do nosso querido Ponyton E infelizmente eu não consegui fazer live no dia, também não consegui fazer o casamento né, que era também no dia do Ponyton que a gente tinha combinado Eu e, os, eu e meus inscritos e minhas amigas Mas bom, voltando nas novidades da, da nova atualização do Ponyton com isso, chegou várias coisas novas, eu vou mostrar aqui junto pra vocês, tá? Aqui tem um pessoal que ainda não sabe, né? Os itens que acabaram de chegar, eu vou mostrar aqui todos pra vocês. Esperem só um minuto. Bom, gente, tô aqui, ó, entrei na minha outra conta pra mostrar os itens de aniversário do Ponitão que chegou, que chegou aqui pra gente, ó. Bom, nesse aniversário do Ponyton eu trouxe várias coisas novas, como é, vários tipos de bolo com velas acesas e velas apagadas, novas varinhas que brilham, ó, é, decorações para casa, tipo esses bonequinhos aqui do Ponyton, ó. Tem eles em miniatura, tem o gigante e tem o médio. Balões de várias cores também e essas faixinhas que a gente vem também com esses pilares que a gente pode é, enganchar, né, as faixinhas coloridas e, e coisa aqui. E com isso, né, também veio é, tudo isso aqui, tá, gente, ó, as fatias de bolo, mini velhinhas, estão tudo aqui, ó, que vocês podem ver, ó, tudo de várias cores, né, esse tipo, o Ponyton foi lindo, gente, e o pessoal ainda tá comemorando, né, e agora, gente, para fechar com chave de ouro, eu vou falar aqui para vocês sobre o que acabou de chegar aqui também no Ponyton, junto com o aniversário, vocês se lembram dos toys que vocês estavam perguntando como é que eu ficava, como é que eu ficava né para ficar com esse chapéuzinho que fica em cima da minha cabeça né que o que fica na minha cabeça é um pinguim. Bom, eu tinha explicado para meus inscritos que para vocês poderem liberar eles vocês iam precisar é, meio que esperar o Natal no Ponyton que os presentes iam ficar espalhados por todo o mapa para você depois ficar recolhendo todos que vocês vão abrindo e vocês vão ganhando esses mini chapéus. Então, gente... É, nesse aniversário aqui do Ponyton acabou de chegar também. Os presentes estão todos espalhados pelo mapa. E para você pegar ele, gente, vocês têm, ó... Os presentinhos aqui pelo mapa no chão. Aqui, ó... Ai, meu Deus, pegaram. Quando você pega o presente, gente, para você poder abrir... para quem está no celular, né, é um pouco difícil. Já que eu estou gravando agora os vídeos pelo celular. Vocês tem que ir aqui, ó. Vocês vão aqui nas configurações, vocês vão ir em Actions. Vocês vão vir aqui, ó. Na primeira opção, que é pra pegar todas os, os, os coisas aqui. Vocês vão pegar essa opção aqui, ó. Usem item interação, que é clicando na maçãzinha. Vocês vão arrastar pra baixo aqui, pra alguma das suas barrinhas, já que eu já tenho. Depois é só vocês clicarem aqui em Closet logo depois vocês só vão clicar, vocês tem que pegar o presente e clicar no botão que ele vai abrir e eu ganhei um passarinho. E vocês têm que ficar fazendo isso, né, até completar todos os toys. Que eu acho que o comando para ver quantos toys vocês têm é o barra toys. O nome desses brinquedos são toys. Eu tenho 106 toys e no total, né, para completar, são 128 toys, gente. E também, acabou de chegar também, né, os novos toques são chapéus de presentes, que veio também junto com o aniversário do Ponyton. Vocês têm que ficar recolhendo todos os presentes. É, tipo, pra quem não sabe, né, esse botão também dá pra interagir como, é, os dentes de leão. Ó, eu vou, vou ajeitar aqui pra vocês, ó. Pra vocês interagirem também com o dente de leão, tá, só vou aqui explicar pra vocês. Só vocês também clicarem aqui com o botão. Que ele vai assoprar os dentes de leãozinho e eles vão, sair eles vão sair voando aqui, coisa mais fofa. Bom gente, esse foi o vídeo mostrando pra vocês o que chegou de novo aqui pelo Ponyton né, nesse, nesse maravilhoso aniversário do nosso querido jogo. Espero que vocês tenham gostado, comente aí o que vocês acharam dos novos dentes de decoração pra nossa casa. E se você for novo no canal, não se esquece de deixar o like, inscreva-se no canal, tá, gente? Comente aí a sua opinião sobre o jogo e sobre esses itens novos que acabaram de chegar e os toys. Bom, gente, eu peço para vocês que aproveitem que os toys estão espalhados por todos os mapas que vocês podem recolher todos os toys que eu tenho, né? Que alguns inscritos perguntaram para mim nas lives e até nos vídeos de como pegar os mini chapéus. Bom, galera, é isso. Falou e fui!